Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um estudo, uma palavra, um ensino, um devocional sobre o tema qual é a causa da separação da mente ou a alma e o corpo que é chamada de morte. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 22 ao versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, Pois, no íntimo do meu ser, em meu espírito, né, em nosso espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei, da minha mente, a lei da minha mente é Cristo, é a palavra de Deus, é o filho de Deus, o filho do amor de Deus, é a justiça de Deus para nós, os seres humanos, esta é a lei de Deus, eu vejo uma outra lei, que guerreia, que atua nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, a lei da minha mente é Cristo, então a lei do pecado, é aquela que atua dentro ou através dos membros do nosso corpo. Vontades desenfreadas de fazer tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isto é a lei que causa morte. Mas a lei que gera vida dentro de nós é a lei do amor, é o amor, a justiça de Deus, é Cristo, é a palavra de Deus. Tornando-me, então... Uh, versículo 23 diz assim, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. A lei do pecado é a lei que atua em nossos membros, em nosso corpo, em nossa carne. E a lei de Deus é Cristo, é o amor, é a justiça de Deus, é o amor de Deus. No versículo 24, diz assim, Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E no 25 versículo 25, Paulo eh, responde, Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Temos aqui o escape. É a graça de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que com a mente... Eu próprio sou escravo da lei de Deus. O que é a lei de Deus? O amor, a justiça de Deus em Cristo, Jesus. Mas com a carne, sou prisioneiro da lei do pecado. Com a carne, quando nós damos vazão à carne, nos tornamos prisioneiros é, da lei do pecado e da morte. Mas quando nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção, a nossa fé, é, na palavra de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus, que é Cristo, então é, isto gera vida dentro de nós, irmãos. Romanos capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em aliança com Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Filho do amor de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a justiça de Deus. Então, quando nós estamos em aliança com, com, com Deus, através da palavra dEle, do Filho dEle, Jesus Cristo, revelado a nós, da justiça de Deus, que é Cristo para nós, do amor de Deus, que é Cristo, o Filho do amor de Deus, então já não há mais condenação na nossa mente. Não há mais condenação para ti, meu irmão e minha irmã. No versículo 2 diz assim, Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, que é o amor e a justiça de Deus, me libertou da lei do pecado e da morte, quando eu absorvo, quando eu desperto espiritualmente para o amor de Deus que é Cristo, para a palavra de Deus revelada que é Cristo, para a justiça de Deus que a mim é oferecida, que é Cristo, o Filho de Deus, o Filho do amor de Deus, então é, isto gera em mim vida, gera em mim vida e anula a lei a lei do pecado e da morte que atua através dos meus membros, através da, de uma consciência de pecado, uma consciência que autocondena-te, uma consciência que te põe embaixo, uma consciência que te desacredita, que te enfraquece, que guerreia contra ti, uma consciência que guerreia contra ti através dos membros do teu corpo, através dos cinco sentidos, através dos desejos da carne. Então ela é anulada pelo poder que é a lei de Deus em nós, que é Cristo, o Filho do amor de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 6 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, a mentalidade da carne é morte, essa mentalidade da carne é a lei do pecado e da morte, que é guiada pelos, pelos, pelos, pelos desejos do, dos membros do nosso corpo, da nossa carne. Então, a mentalidade da, da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é a mentalidade de que tu és justo em Cristo Jesus, que tu, assim como Cristo é, tu és neste mundo. Deus já te perdoou todos os pecados, tu és filho de Deus, tu és filha de Deus agora, e Deus é teu pai, tu és justo aos olhos do Pai Celestial, que é Deus. Então, esta é a mentalidade do Espírito. Tu tens que ter essa mentalidade. Se carregares uma mentalidade que tu não és justiça de Deus neste mundo... Tu não és como Cristo é neste mundo, tu não és, tu não foste perdoado, tu és pecador. Tu carregas, quando tu carregas esse tipo de mentalidade, ela vai gerar morte dentro uh, de ti, minha irmã e meu irmão. Então mude a tua mentalidade. A mentalidade do Espírito é vida e paz, está aqui. A mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. A lei de Deus é o amor. A lei de Deus é Cristo, a lei de Deus é a palavra dEle, Deus tem compromisso com a palavra dEle, então esta é a lei dEle. A lei do pecado e da morte é a lei que diz que tu és pecador, que tu vais pagar pelos erros que tu cometeste. Esta lei te prisiona, esta lei te escraviza e esta lei te mata, então não, não aceita carregar essa consciência, essa mentalidade. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado por esse tipo de pensamento, que ele que ele não merece, é, que ele não é filho de Deus, não é filha de Deus, que ele é pecador ou pecadora, então não pode agradar a Deus porque ela ela está ela está é, ela está ela está ela carrega uma consciência carnal Uma consciência do pecado Então não pode agradar a Deus Desta forma, ela precisa mudar A mentalidade tem que estar no espírito O espírito é a palavra de Deus O espírito é Cristo dentro de nós é, Segundo as de Coríntios Capítulo 3, no versículo 9 Diz assim a palavra do Senhor Se era glorioso O ministério que trouxe condenação Quanto mais glorioso será O ministério que produz justiça Está aqui a o ministério que trouxe condenação é um ministério que, que, que, que trouxe também morte, porque a condenação gera morte. E, e era glorioso esse ministério. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Então, o ministério que produz justiça é, é o ministério de Cristo, da graça de Deus, do amor de Deus. É um ministério que não te condena. É este ministério, que é maior do que o primeiro o outro ministério, que é o ministério que trouxe a condenação. E qual é esse ministério que trouxe a condenação? O versículo, 3, o versículo 6 do capítulo... Segundo Coríntios, capítulo 3, no versículo 6 ao versículo 7, eh, Paulo responde, diz, Ele nos capacitou, ele, ele quem? Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, para sermos ministros da aliança da graça, da aliança do Espírito. Esta é a nova aliança. E então, a aliança antiga, qual era? É a aliança da lei, que, que que trouxe condenação e que trouxe também morte. E onde é que eu tive isso aqui? Se nós lermos o contexto, vamos entender. Diz assim, ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da aliança da letra. Qual era a aliança da letra? A lei. Mas da aliança do Espírito. Pois a aliança da letra mata, mas a aliança do Espírito vive e fica. Vamos continuar. No versículo 7 diz assim, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Está aqui a resposta. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Nós sabemos que os dois mandamentos foram escritos, foram gravados. As letras foram gravadas, foram cravadas nas, na, em duas tábuas de pedra. Então, nós entendemos que esse ministério trouxe condenação e morte, é o que Paulo está aqui a dizer, e a nova aliança, a graça, é nesse ministério, esse é novo ministério, que é o ministério do Espírito, a lei, Deus escreveu em nosso próprio coração, em nossa mente, na Bíblia você vai encontrar com a mente, Paulo diz aqui, né, em Romanos capítulo 7, versículo 22, pois, no íntimo do meu ser, em meu espírito, tenho prazer na lei de Deus, tá aqui, essa é a nova lei, Deus escreveu a nova lei dentro da tua consciência, dentro do teu coração, dentro do teu espírito, dentro da tua mente, que é a mesma coisa, depende só aqui da versão da tradução na Bíblia, que é a mesma coisa. Mas a lei que, que, que produz condenação e morte, ela foi escrita fora do teu coração, foi escrita em tábuas de pedra e causa morte. Vamos continuar então aqui o, coisa, o contexto. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvan desvanecente. Então a dizer que esse ministério da lei ele veio com uma glória tão grande, tão grande que a cada dia foi foi foi perdendo essa glória, foi foi foi perdendo esse brilho. A ponto dos israelitas, naquela altura, quando Moisés desceu do monte, veio com a cara tão, tão cheia do brilho, da glória de Deus, que os israelitas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Por conta dessa glória. Mas, aos poucos, ela foi perdendo essa glória. Em detrimento da nova aliança, que é Cristo. A nova aliança é Cristo, o filho de Deus. Cristo é maior que Moisés. Nós devemos seguir a Cristo. Devemos nos colocar debaixo da graça de Deus. Então, a ação da mente, conhecida como pensamento dentro de cada um de nós, ela dirige e controla a força elemental, que é o guardião do corpo. Ou seja, quando os pensamentos ou consciência de alguém estão em desarmonia ou estão desconectadas com a lei do espírito e, e vida, em Cristo Jesus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 2, correntes cruzadas de mortes espiritual e consequentemente físicas são estabelecidas no corpo daquela pessoa. Quando a pessoa desconecta-se ou tira a a atenção, a fé é, dela no espírito que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus, que é a justiça de Deus, então é, ela passa a dar é, atenção à carne. E a carne produz morte Porque para nada se aproveita Ela não produz nada de bom Na carne nós não encontramos nada de bom E aqui carne é, é uma, é, Tem a ver com mentalidade É a tua mentalidade, não estamos a falar do teu corpo A carne do teu corpo, estamos a falar mentalidade A, a mentalidade virada para a carne A mentalidade virada para tudo que é material Para tudo que é, é sensorial Dos sentidos do nosso corpo ela geram culpa Condenação e morte através do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. né? Então correntes cruzadas de morte espiritual e consequentemente são, são produzidas ali. Quando a mentalidade está na carne. E são estabelecidas no corpo daquela pessoa que está na carne. Nas Escrituras Sagradas, essa condição é chamada de pecado. Quando a nossa mente sai do Espírito e, e, e se coloca ou se estabelece na carne, nas Escrituras Sagradas, ela é chamada... De pecado Pecado é errar o alvo O alvo é o espírito, é o amor de Deus É a justiça de Deus, é a árvore da vida, é Cristo Quando nós tiramos o nosso foco De Cristo, do amor de Deus Da palavra de Deus Da justiça de Deus é, Então nós colocamos Na árvore, colocamos a nossa atenção Na árvore do conhecimento do bem e do mal Onde nós sentimos Onde nós desejamos Na nossa carne Isso é o que é chamado de pecado nas escrituras, o pecado resulta em morte, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão está em Romanos capítulo 6 no versículo 23 espero ter esclarecido alguma dúvida, abençoado a tua vida, com esta palavra com este devocional, Deus lhe abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha, meu irmão, até mais logo, até mais amanhã, se Deus quiser Shalom